Cá estamos nós no famoso museu Lua de GX Spectrum, Lua de Aspas, aspas como costumava dizer antigamente, na altura do Spectrum. E esta escola, a antiga escola como estamos a ver aqui. Olá, ah, bom dia! Hoje estamos aqui em Canheta. Estamos aqui no Museu do Spectrum. Ora, temos aqui o Timex 2020 e o Sinclair si Spectrum. Vamos ver. O que é que estamos aqui? Estamos aqui porque tinha um Spectrum 2068. Que temos agora aqui no chão para fazer a doação deste material para o museu. Que eles vejam que possam aproveitar alguma coisa para expor. Olá, bom dia, hoje viemos aqui ao museu ZX Spectrum, estamos aqui com o João Diogo Ramos, Sejam muito bem-vindos. Obrigado. É um prazer ter-vos <risos> em Catanheda. É assim. Ora, até vamos lá a visitar o museu, não é? Vamos, a isso. O é um museu chama-se LOAD, que era o comando que nós tínhamos de pôr para carregar os jogos e é um museu dedicado a todas as coisas feitas pela Sinclair, que foi a marca que criou o ZX Spectrum, mas também a Timex, que Sim. estava em Portugal e que fazia muitas das coisas. Sejam bem-vindos, venham. Portanto, nós estamos aqui na antiga escola Conde Ferreira, um, é um espaço que foi adaptado para perceber esta versão do museu. Nós já tínhamos começado no Museu da Pedra com uma exposição temporária, mas o interesse foi tanto que agora viemos o um espaço todo nosso aqui ao longo de três salas. E, portanto, com licença, temos aqui outros visitantes. Um, portanto, aqui é onde damos as boas-vindas aos nossos visitantes e explicamos que este museu tenta então homenagear quem nos deu o primeiro computador em casa, e que foi este computador da marca Sinclair e, portanto, obviamente o Sir Clive Sinclair, o inglês que faleceu no ano passado, faz agora um ano, em setembro. Um, a pessoa, por exemplo, que desenhou o computador, o Rick Dickinson, tinha casa no, não no Alentejo, mas no Algarve, não, em Faro. Uh, mas também, além de todos os ingleses, naturalmente, também os portugueses ligados à Timex Portugal e todas as pessoas, de alguma forma, contribuíram para esta, este passo tão importante na revolução que nos colocou os computadores em casa. Portanto, aqui são as boas-vindas. Boas o museu está organizado em várias uh, áreas, uh, questões que tenhas vai colocando Paulo, mas Portanto, a primeira é aqui dedicada a explicar quem é, quem é que foi o Sir Clive Sinclair e o que é que ele fez antes de vir para a temática dos computadores. E, portanto, ele, uma pessoa brilhante a nível de física e matemática, começou por escrever livros de eletrónica, começou por vender componentes de eletrónica, começou a produzir então equipamentos de alta fidelidade, amplificadores, rádios, alguns... Uh, com carcaça, outros, mesmo para o que se chamava os hobbyistas, que nós hoje chamamos os makers, mas é, sim, sim. é a mesma coisa. Uh, e começa-se a perceber alguns padrões que são típicos desta marca. Começa-se a ver uh, objetos muito pequenos, portanto a miniaturização, começa-se a ver um marketing extremamente criativo, Britain's Smallest Radio, World's Smallest Radio, que muitas vezes não é da verdade, já mas se, eles... Já se MP3 e essas coisas. É isso mesmo, sim, só não é, é MP3, mas apanha FM ou AM. Estes já que apanham AM, se eu não me engano, precisamente. Ah, e depois, obviamente, produtos baratos e a qualidade, como sabemos, tem um custo. Portanto, naturalmente, depois é, sofria um bocadinho. Olha, temos aqui alguns objetos muito invulgares. Temos, por exemplo, aqui um rádio de pulso em que isto que vemos aqui como se fosse a Bracelete estava debaixo da Bracelete do próprio relógio e é a antena do rádio. É okay. Pronto, isto é anos 60 maioritariamente. Anos 70, temos uh, aqui esta prateleira em que temos por exemplo este relógio que foi o primeiro grande fiasco da empresa, o Black Watch, com muitos problemas técnicos, muito difícil de montar, com problemas de alimentação, portanto, só dava às horas quando se carregava em botões para ver, porque senão as baterias não aguentavam. E portanto, o Clive 5R perdeu muito dinheiro com esse relógio. E até já tinha iluminação LED, não era? Era, isto era LED, só que os LEDs é. na altura consumiam muita energia, ah, não é como agora. E então, isto foi de tal maneira que o Cleve Sinclair recebeu um financiamento, um apoio do governo inglês para aguentar a empresa, porque senão tinha tido problemas mais graves. E é, ali atrás como é que se vê o relógio, na né? E Isso aí, mesmo, aí, isso aí, mesmo, de carregas nos botões e uh, okay. Eles ainda fizeram uma versão do relógio para colar no carro, para para reutilizando fazer. as peças, basicamente que se é esse que aí está, que é o MicroQuartz. Pronto, agora, o que é que os tornou muito conhecidos? As calculadoras. Eles foram líderes da venda de calculadoras eh, nos anos 70, e concretamente de 72 a 79. A primeira é a Executive, é um modelo extremamente bonito. É considerado uma das primeiras calculadoras de bolso, porque as calculadoras até então precisavam de um transformador para ser alimentadas e eles descobriram que podiam usar pilhas de relógio e ligar e desligar a energia assim muito, com uma certa frequência e nem o mostrador nem a memória perdiam os dados e portanto eles conseguiam fazer a calculadora funcionar assim esta calculadora ganhou prémios de design eles fizeram muitos outros modelos fizeram modelos para outras marcas está ali uma calculadora da Gillette da marca que nós conhecemos das lâminas de barbear um, fizeram uma coisa que eu acho que mostra quão visionário era é o Clive 5 é uma calculadora de pulso que nos anos 90 nós tínhamos todos principalmente da Casio e da Timex mas isto é anos 70 com leds depois, em 77, fizeram um, um modelo, que foi um modelo também muito icónico, que é Sovereign, para mim é das mais bonitas, o nome vem precisamente da Rainha, da Soberana, porque foi feito para o Jubileu da Rainha em 1977. É uma calculadora também premiada e que está, ou esteve, exposta no Museu de Arte em Nova York, no MoMA, e, portanto, é um modelo muito icónico. Outra coisa que o 5 Sinclair sismou, que havia de conseguir lançar, foram televisores de bolso, mas a tecnologia era esta dos tubos de raios catódicos, portanto complexa. Ele apresentou isto nos anos 60, mas não, não, não chegou a produzir. Nos anos 70 fez estes modelos que estão aqui em inscrição e em 85, penso, faz este modelo que é na mesma, a mesma tecnologia, mas construída na horizontal. Do ponto de vista da engenharia é uma obra de arte, mas teve muitos problemas também, não vendeu como ele esperava e foi mais uma das grandes dificuldades que ele sofreu. Portanto, esta parte tenta dar-nos um bocadinho a visão de outras coisas com as quais é sim, claro. Sim, a base de tudo. Antes de chegarmos aos espectrums, convém tentarmos perceber como é que funciona um Muito computador. É, porque Há muita gente que nos está a ouvir e nem sequer sabe o que é um espectro é e não tem mal nenhum. Ora, o espectro tem a importância de ter sido um dos primeiros computadores nas nossas casas. E partilha com qualquer outro computador, mesmo com o portátil dos que temos hoje, um conjunto de ideias. Então, os quatro componentes principais de um computador são o quê? O processador, o cérebro do computador. E aqui temos os processadores principais, até final dos anos 90, mais ou menos. Sim, sim. E depois aqui, na, portanto, o museu está cheio de informação digital. Quando as pessoas vêm ah, cá, mesmo se eu não estiver, têm vídeos a explicar isto tudo. E, portanto, aqui depois explica onde é que estes processadores são utilizados. Tem os QR codes, não é? Com os QR codes, isso mesmo. Sim, sim. sim. isso. Sim. Portanto, as pessoas com o seu telemóvel ou com o tablet que nós temos aí podem fazer visita. Temos mais de 200 QR codes com informação sim. aqui, <risos> em português e em inglês. Ok? Queremos ter em espanhol, mas ainda não está. Uhum. Pronto, essa é a primeira parte. A segunda parte que um computador tem de ter é uma forma de, de dar ordens. Portanto, que é o quê? O teclado, o wrap, o joystick. O mais vulgar. E depois falta uma forma de saber o que é que o computador está a fazer. Tipicamente é o quê? Uma televisão ou um monitor e impressoras. Genericamente é isso. O que é que falta? Uma forma de armazenar informação. Armazenar os nossos programas, armazenar os, os documentos do Word que fazemos, talvez seja... Uh, e, portanto, aqui começa um problema, é que as novas gerações já não conhecem muitos dos objetos que foram essenciais para tudo isto. Podem conhecer um CD ou um DVD, mas, se calhar, já não conhecem as disquetes, no máximo conhecem o símbolo do, do save, do gravar no computador. Não conhecem, se calhar, os discos de vinil, apesar de que eles estão a voltar. Uh, e aqui nós tivemos o cuidado de pôr um disco vinil de uma banda local uh, do Conselho de Cantanhedo, de, de, de, de quando eu era pequeno. Eu ainda, sim. O Eolinda. O Eolinda, sim. Okay. Então aqui várias pessoas minhas amigas. Cassetes de vídeo, que foi outra coisa, o Bet, ou VHS é outra coisa que as pessoas já não... Muitas já não passaram por isso. E depois as cassetes de áudio. Uh, já para não falar aqui de cartuchos, cartões perfurados, outras tecnologias ainda mais estranhas. Ora, o que permitiu o Spectrum ter sucesso, foi o seu preço. E o seu preço era baixo porque ele usava duas coisas que nós tínhamos em casa. A televisão e a cassete e o gravador. Foi isto que o permitiu ter sucesso. E então agora, já podemos começar a, a tentar perceber os computadores do, da, da Sinclair. Mas antes disso, queria só chamar a atenção para um pormenor. Nós temos aqui um processador que não é dos anos 90, é de 2015. Há, há uns anos atrás isto era uma coisa recente, agora já começa a estar mais atrasado. Portanto, isto é de um iPhone 6, já vamos agora para o 14. Mas isto está aqui para explicar uma coisa às pessoas. É que mesmo este processador, que é extremamente mais poderoso que qualquer um dos outros, mas muito mais pequeno, é desenhado de acordo com o que se chama uma arquitetura que foi idealizada pelo braço direito do, uh, do Clive Sinclair e a sua empresa, que foi o Chris Curry, numa empresa chamada ARM. A ARM é uma fundação que idealizou então algo que ainda hoje influencia os aparelhos que nós temos no bolso. E, portanto, isto para explicar que se se quando vierem visitar o um museu, se acham que vão apenas ver um museu dedicado a um computador de há 40 anos atrás, isso não é verdade. Uh, ainda, por ano, ainda se fazem neste momento 200 a 300 jogos para o uh, Lançou-se um modelo num crowdfunding, que foi o Next, há pouco tempo atrás. Uh, o último crowdfunding, em um mês, reuniu 2.2 milhões de euros. Portanto, há muita gente ainda muito ligada é a tudo isto. Ok. Eu peço, me que conheço alguns que ainda jogam no Spectrum. Sim, sim. Isto hoje também já, já tem embaladores para telemóvel e para outras coisas, já podemos ver com tem qualquer coisa. Qualquer até coisa. mesmo online no browser, sim. sem descarregar nada, já é possível isso, também jogar. É. Na A pintura. nossa página está um desses já... Podemos usar consolas antigas para jogar, por exemplo, temos ali uma Playstation Portal, temos uma Nintendo DSi, se não me engano, todas elas dão para fazer é. isso. Exemplo, Pronto, quanto aos computadores em si, assim, essa aventura começa em 78, penso que é 78 ou 79, eu troco sempre é 78 com uh, o MK14 que é a primeira tentativa de fazer uma espécie de computador mas extremamente limitado o que é realmente o primeiro microcomputador da 5LED e que o Clive 5 sempre disse que ia ter sucesso se conseguisse fazê-lo a custar menos de 100 libras foi o ZX80, lançado em 1980 o computador preto e branco sem som, com um k de memória e quando se carregava numa tecla ele pescava, porque ele não conseguia fazer duas coisas ao mesmo tempo então era <risos> extremamente limitado mas teve sucesso depois Fa lançam já, e já depois de fazerem a parceria com a Timex, lançam o ZX81 em 1981, que tem mais ou menos as mesmas características, já corrijo o problema do pescar, mas pronto, continua a ser extremamente limitado. Mas isto já vendeu tipo 1 um milhão e meio de unidades, portanto já teve muito sucesso. Ora, a seguir aos X81 em 1981, seria aos X82 em 1982. Só que decidiram chamar-lhe oficialmente Spectrum. E Spectrum porquê? Espectro. Espectro de cores. Daí o tal arco-íris que caracteriza este modelo. É o primeiro computador da gama da Sinclair que tem cores. Computador com 16 ou 48 k de memória, extremamente limitado, e por isso é que ele é aqui apresentado como estava na publicidade com vários periféricos. Ou seja, para usar um joystick era preciso um adaptador. Para usar um impressor era preciso um adaptador. Esses adaptadores periféricos ou interfaces são precisamente o tipo de coisas que nós temos aqui expostas. Desde as pistolas para disparar para aqueles jogos tipo tiro aos patos Uh, desde uh, periféricos para... Uh, olha, até ratos, até ratos havia, apesar de que foi a Apple que tornou-o rato conhecido, não foram eles que o inventaram, mas até ratos para o Spectrum existia, periféricos para som, uh, para joysticks, expansões de memória, enfim, uma mi miríade de objetos uh, que uh, existia Agora, o Spectrum é um nome dado, não só a este computador, mas basicamente a todos os que estão aqui nesta prateleira de vidro. O Plus, o 128K, o Mais 2, o Mais 3... E, portanto, na prática, nós temos aqui um momento muito importante, que é o momento de 1986, quando o Clive Sinclair, que estava a enfrentar problemas financeiros, vende a marca Sinclair à Amstrad, um dos seus concorrentes, do Alan Sugar, que foi até dono do Tottenham há uns anos atrás. Ora, a Amstrad tornou estas máquinas ainda mais próximas de máquinas de jogos e, portanto, incorporou-lhes o gravador ou uh, drive de Ora, nós temos aqui em exposição também os modelos da Amstrad para as pessoas poderem ver o paralelo entre os computadores da Amstrad e depois o que eles fizeram hoje da 5L. Por exemplo, aqui é óbvio, o mais 3, que é este computador em baixo, é claramente influenciado pelo 6128 que estavas a mostrar anteriormente e, portanto, acho que se percebe isso bem. Há aqui muitos outros detalhes, aqui está um dos primeiros Spectrum, acho que é o 12º ou 13º mais antigo, que se sabe onde é que está, dos, que foram, dos milhões, 6 milhões mais ou menos, que foram produzidos, tem o um número de série 800 e qualquer coisa, e são muito bonitos porque são desenhados à mão, as pistas, portanto são, são muito engraçados. Há aqui outras máquinas emblemáticas, a Amstrad ainda lançou um PC, o Sinclair PC200, Uh, há um computador que foi muito uh, era muito famoso em Inglaterra, que era o Super Spectra, o Sam Coupé. Mas um dos, uma das grandes apostas da Sinclair, e corram muito mal, foi um computador mais para o empresarial, que era o QL. E QL significa quantum leap, salto quântico, ou seja, um salto muito avançado. Este computador foi um computador uh, lançado em 84, cheio de problemas, uh, mas muito importante, e que a pessoa que mais fala dele, para quem for de tecnologia... Foi o senhor o finlandês o Linus Torvald, que é o criador do Linux, uma alternativa ao, ao Windows. E portanto, esse, esse programador muitas vezes fala do KL como tendo sido muito importante para o trabalho que ele depois veio a fazer. Temos mais áreas no museu, esta é muito gira, na minha opinião, ou à volta do mundo. Parecem tudo que computadores normais, são todos estranhos. Eu vou-vos dar um exemplo. Estes três que aqui estão são da Argentina. E olhem é um pormenor tão engraçado. É que estes computadores eram inicialmente made in Portugal. Portanto, isto era feito na Caparica pela Timex e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco na visita. Mas temos aqui outros, isto é um modelo americano, temos aqui hum, Spectrums do, do Egito. Portanto, são, têm uns autoclantes com as letras em árabe e está aqui o computador a funcionar em árabe. Isto era o distribuidor no Egito que mandava instalar um interruptor que permitia alternar entre digamos, o normal e a versão árabe. Uh, temos Spectrums uh, franceses, que não têm nada de particular, um clone espanhol. Aqui temos a gama, uh, a gama toda da MicroDigital, que era a empresa brasileira principal que fez computadores destes. Houve um outras, Também temos para o ProLogic e temos mais alguns ainda em arquivo. Epá, e depois aqui embaixo ainda temos umas máquinas italianas, temos um Spectrum do Peru, parece normal, mas por dentro funciona diferente. Uh, e, portanto, há aqui muitos, muitos pormenores para as pessoas que tenham interesse. Conhecer Aqui por trás convido-vos a visitar uma das partes mais interessantes e aquela que justifica este museu estar em Portugal, que é a parte da Timex. Ora, a Timex é uma empresa conhecida por produzir relógios, mas a Timex fazia tudo o que era sistemas de precisão, até sistemas para mísseis, fazia um, produtos na área de dispositivos médicos, medidores de tensão, balanças, termómetros investiu em máquinas fotográficas 3D, na, área, na altura das máquinas analógicas. Portanto, havia aqui muito trabalho na área de eletrónica. Ora, quando o Clive 5R precisou de um parceiro para investir e para montar os computadores, foi falar com a Timex. A Timex pegou na empresa de Dundee, na fábrica de Dundee, na Escócia, e adaptou-a então e, portanto, depois produziu os computadores para vender principalmente no mercado inglês. Mas o que é que Timex queria? era a autorização para vender estes computadores em mercados onde a Sinclair não tivesse, e concretamente uh, na América. E é por isso que começam a aparecer os computadores com a marca Timex Sinclair. Que é este é uma cópia dos 881 com mais memória apenas, uh, ou este que já é um modelo que inicialmente foi pensado na América e já começam a ser todos também montados em Portugal. E este, por exemplo, é aqui uma mala que os professores na América usavam com o gravador, com o computador, com o software e, portanto, há aqui muitos objetos muito relevantes. Quer dizer, quase um pouco, com quando Vale de Portugal, mais ou menos nessa altura, foi, foi a parte alta de Portugal Sim. e, em termos tecnológicos tecnológico, Sim. estava quase A, um pouco, a, a, uh, a Timex, eu, eu, eu posso te explicar melhor já essa parte, mas é engraçado até porque a Timex tinha uma fábrica em... tinha uma, um centro de engenharia em... eu penso que em Cupertino, precisamente, onde é a Apple, um, e, e foram lá que foram idealizadas algumas destas coisas. Depois eram produzidos noutros no sítios e em Portugal também. Então, a Timex, na América, ainda chega a desenhar este computador, o um 2068, que não é o português, é um outro, é muito parecido, mas não é o português. O português diz Timex Computer. Uh, só que nem um ano depois, eles desistem deste mercado. Estavam a perder dinheiro. Estavam a ser a concorrência com a Commodore e com a Texas. e estava a ser extremamente difícil para eles e eles decidem saltar fora do mercado. Só que Portugal, que eu ainda não fui nessa parte, mas o que aconteceu? Quando Andy começou, a fábrica de Portugal, que já existia desde 1970 e que tinha passado por um processo muito complicado com o 25 de Abril, uh, o diretor-geral era o António Gomes, convenceu os americanos a a fábrica portuguesa começar a trabalhar também nesta área. E então, acontece que uh, fizeram uma coisa diferente da Escócia, que foi fizeram um centro de engenharia. Então, nós tínhamos uma equipa de engenharia a desenhar coisas destas, com capacidade para inventar e, e evoluir estas coisas. Por exemplo, trabalhando muito com o Inesc o Centro de Investigação Português, que começou precisamente nessa altura. Ora, os portugueses disseram aos americanos, não, não, nós não queremos pagar, vocês querem pagar, tudo bem, nós, isto está a correr bem, nós queremos continuar. Então, faz em Portugal o Timex Computer 2068 em prateado, também em preto, faz o 2048, que é uma versão melhorada, mais compatível, e que muita gente teve este computador e diz que teve um Spectrum, e na realidade isto é um Spectrum, mas era a versão da Timex, Uh, fizeram, montaram outros espectros normais, outros com um aspecto ligeiramente diferente, mas uma coisa que tornou os portugueses muito conhecidos foi que estes computadores em preto foram exportados para a Polónia, que não era fácil na altura conseguir isso, e eram vendidos lá com algumas alterações, com a marca Unipolbrit, estão aqui os polacos. E os portugueses fizeram também os sistemas de disquetes, foram extremamente uh, bem sucedidos, uh, não em grande escala, mas eram extremamente inovadores. Uh, disquetes 3 polegadas ou com a marca Timex ou aqui com a marca Unipolbrite. e portanto, isto deu bastante visibilidade. Depois ainda fizeram uma outra versão que eu mostro já a seguir. No negócio de exportação dos computadores para a Polónia há uma coisa muito gira, é que os polacos mandavam para cá os monitores de fósforo verde, que eram muito conhecidos os Neptune, mas há uma pormenor que as pessoas não sabem, é que o Pão de Açúcar, cadeia de supermercados brasileira, também se envolveu neste negócio. Por forma aos polacos não terem que pagar tantos dólares que eles não os tinham, e então nós, manda nós Timex Portugal, mandávamos computadores, os polacos mandavam os monitores e o pão de açúcar ia buscar fruta e legumes à Polónia que vendia. E portanto fazia-se assim um negócio a três, e isso é um pormenor que não está documentado em lado nenhum e que foi-nos testemunhado pelo diretor comercial da, da Timex Portugal e que fez esse negócio. Pá, temos muitas outras coisas em exposição. Aqui estão objetos principalmente da fábrica da Timex. Eu destacava aqui só um ou dois. É por acaso ali que o relógio do Timex está tão tinha um. Olha, este Tem, relógio é possível... o Castinho tinha um desses. Este relógio é, este é, de é lá possível, lá assim mas é um relógio de 94, se eu é não me engano. Certeza. É um relógio que é feito com Microsoft. Foi o primeiro relógio nós temos agora, vamos passar a ter... Nós vamos ter uma novidade brevemente. Em Outubro, no dia do nosso aniversário, contamos abrir uma nova sala no Museu, que estamos a preparar agora. Uh, e, portanto, uh, nessa sala já vamos ter muito mais coisas, principalmente a Timex, porque temos um spalling muito grande, e de outras empresas portuguesas, como a SGO, que também foi muito importante, uh, e, portanto, a uh, uh, Landry. Uh, portanto, queremos, queremos fazer isso, mas principalmente a Timex temos muita coisa. Nós até, uh, o fardamento usado na fábrica, temos coisas dessas para mostrar às pessoas. E, então, agora já temos mais alguns relógios, alguns feitos em Portugal. Mas este foi o primeiro que colocámos em exposição, e é um bocadinho estranho estar tá, nesta exposição. Porque é de 94. Porquê é que ele está ali? Foi feito com a Microsoft. Foi o Bill Gates que anunciou este relógio, que o apresentou. E é o primeiro relógio com a capacidade de receber informação através de uma aplicação a passar num ecrã CRT que descarregava a informação para, o, para a agenda no relógio. Portanto, do ponto de vista de inovação tecnológica, eu achei tão interessante que, que adquiriu o relógio para mostrar um bocadinho também esse trabalho, o relógio da time Mas ex. a comunicação não era assim muito fácil de fazer. Ah, acho, não, que não, acho que não. não. não. E as dificuldades é meter ligados lá dentro daquilo. E só <risos> funciona com ecrãs CRT. Pois é, era. E há uma coisa há um modelo muito parecido, parecido no conceito, feito não com a Microsoft, mas com a Motorola, que nós vamos ter em exposição, que é o Beepware. Este é o Data ou o outro é o Beepware. O Beepware é um relógio com funcionalidades de pager, de beeper, sim, que sim. se usava tanto também sim, nos anos sim, 90. Sim, sim. Olha, outras coisas, temos aqui equipamentos que eram usados na fábrica para fazer programação, temos um, uma marca, havia uma marca em uma empresa em Portugal que era a Dictronic, a Dixtronic vendia equipamentos, por exemplo, para a Notícias de Portugal, isto é um espectro adaptado para receber notícias, um, e a Notícias de Portugal é uma antecessora da agência Lusa, ok ou outro exemplo muito giro e principalmente para quem for do, do Futebol Clube do Porto, eu não sou uma não tem mal nenhum, no Estádio das Jantas anterior, uh, ou estádio do Dragão, havia um painel publicitário que era controlado por equipamentos vendidos pela Dixeroni que eram basicamente Spectrums e Timex que controlavam este painel. Eletros, sim. É, e portanto, isto são alguns exemplos de coisas que temos em exposição. Temos, convido-te a ver aqui, temos alguns protótipos em exposição de equipamentos que a Timex estava a lançar, mas não acabou, Uh, concretamente um computador com 256 capas de memória, que está incompleto esse protótipo e este que está em manutenção neste momento, que está a ser estudado, que é o Tenet, que é um projeto cheiríssimo, que é um projeto de uma rede de computadores, de o professor numa sala de aula ter até 25 computadores ligados em rede e conseguir controlá-los. Temos o sistema de sketches da Timex, mas o módulo com duas drives de sketch é uma é para versão diminuída. É por cloud computing tem alguma coisa dessas? É, visão. é uma rede, é o um princípio é, de uma sei. rede de computadores, até 25 computadores ligados em rede, que é um projeto que eles fartavam-se trabalhar. Eu tenho um monte de documentação do projeto, mas que nunca foi comercializado, não chegou a ser. Tinham propostas para a Índia, para a China, para os caminhos de ferro chineses, por exemplo. Nós temos documentação a comprovar tudo isto e pronto, e são pormenores deliciosos. Aqui foi uma tentativa que eles fizeram de fazer uma unidade para correr uma coisa que se chamava CPM, que era mais para a área empresarial, em que ligando deste teclado, que é mais do que um teclado, é um computador, e este sistema de sketch também é mais do que um sistema de sketch, e o tal monitor que vem da Polónia, isto em conjunto é uma unidade mais empresarial. Aqui temos várias interfaces feitas pela Timex, com a marca deles, e temos várias interfaces feitas com marcas portuguesas. A mais conhecida era a JQ Componentes, mas também a MRE, ou até a DMCS que foi outra que encontramos, também faziam acessórios destes, ok? okay. Vamos passar o nosso túnel do tempo. Uh, e agora aqui, pronto, é uma parte mais leve do ponto de vista de conhecimento, mas acho muito interessante. Temos uma recriação de uma sala típica dos anos 80, uh, uh, o design é anterior, mas muitos de nós cresceram se calhar com salas com alguma aparência com isto medindo da lágrima, o telefone de disco, as páginas amarelas para os isso que e portanto, aqui temos um Spectrum antigo, original, para, por exemplo, as crianças poderem experimentar como é que se fazia tal comando do Lolo das Fajares, porque é muito mais difícil do que parece, porque isto tem é uma maneira de trabalhar um bocadinho peculiar, eu não vou dizer, quando virem cá a descobrem. Pois, é por, é por acaso o meu Spectrum, se tivesse de bater ali o gravador, íamos estar a aqui para acertar aqui o volume, ah, ali com uma chavezinha com a acertar, uma a acertar. Isso mesmo. E, e pelo menos agora, vi agora, até mais recentemente, até já no telemóvel podemos meter, temos as cassetes e podemos ligar ao espectro para fazê-lo correr. No, no Android funciona, Sim, para, no iPhone funciona mal, não há é no iTurbo. ficar por causa desse problema aí, de não é? Mas aí tem que se E é um uma, uma coisa muito gira, tu consegues comprar, nós já fizemos isso uma vez no museu, é muito engraçado, comprar aqueles uh, coisinhos uh, Bluetooth. Pequeninos. Se comprares uma pecinha dessas e ligares o aparelho de Bluetooth aqui, tu consegues transmitir até por Bluetooth para o Spectrum. Nós já fizemos isso e funciona. Ah, trimitir, Sim. É, é. Transmitir o então, telemóvel é por Bluetooth, é, em é vez de é. ser por cabo. É. <risos> Pronto, aqui temos uma área dedicada a outros computadores. Nós somos e seremos um museu dedicado aos computadores do Spectrum. Sim. Epá, mas obviamente há pessoas que vêm aqui que o primeiro computador foi um Commodore, foi um Atari, foi um, uma um Amiga. Um não, amiga. Depois, amiga o Amiga não está em exposição não, não nem tá. o Atari ST só por um motivo. Primeiro, que não temos espaço e já são computadores de 16 bits, pois. irá estar, quando tivermos espaço queremos fazê-lo, mas pronto, neste momento não está, já nos levam uma Amiga, a Atari ST já nos prometeu um, portanto brevemente... Mas até mais possível. ou menos a vossa, até mais ou menos tem um 90 se calhar, isso 90 para trás. Hoje, é, isto é 90 para trás principalmente, as pessoas quando sigam do Spectrum foram genericamente para uma ou duas coisas, ou para o Amiga ou para o PC, pois. eu no fui para, eu para fui, o PC. Eu fui para o PC também, mas, mas a pessoa já foi, para, foi, foi para o amiga, amiga e para o para o PC, depois que saíram todos, normal. Olha, temos aqui coisas como, temos um dos primeiros Macintosh, e está desmontado porque o Steve Jobs obrigou a equipa a assinar o molde, portanto tem ali as assinaturas, está destacada a do Steve Jobs e a do Wozniak, pá, não é nenhuma raridade, todos os três primeiros modelos do Macintosh têm isto, este é o terceiro, é o plus. Mas é assinar tudo à mão, cada um? Não, é o molde, ah, foi assinado o molde, assinado molde. O molde sim. sim. Depois temos comodores, o Vic 20, o 64, que eram os grandes concorrentes, depois obviamente houve outros modelos. Uh, depois temos máquinas inglesas, o Enterprise, o Acorn Electron, o BBC Micro, que é uma espécie de projeto Magalhães, que a BBC patrocinou e que o Clive Singular ficou lixado de ter perdido este projeto e depois esmagou o preço e conseguiu, mesmo assim, vender algumas coisas. Temos esta máquina que é de Gauss, que é o Dragon, temos estas máquinas que tiveram sucesso em França, mas são inglesas, a uh, Oric, temos o MSX, que era uma norma japonesa, se não me engano, em que vários fabricantes produziam computadores. E, pá, e depois temos uma coisa que não é um computador de jogos, mas é de 83 84 também, e que é uma coisa que não se vê em lado nenhum basicamente, que é o primeiro computador português, que é o Ener1000, feito pela Universidade de Coimbra, produzido na Figueira da, Fro... da, Figueira da Foz por uma empresa chamada EnerTronica, e que, por exemplo, o engenheiro que meteu mãos em este computador, era o anterior reitor da Universidade de Coimbra, o professor João Gabriel Silva, e foi com a ajuda dele que nós também convencemos a Universidade, e teve aqui um objeto em exposição que é único. Quando esta empresa faliu, fizeram um segundo modelo chamado UNIC, Universidade de Coimbra, e, portanto, estão aqui em exposição a estes computadores. Olha... Temos algumas entrevistas a passar, vídeos, testemunhos de pessoas, para quem quiser ver. É possível ver documentários, porque há vários documentários em vídeo sobre estas temáticas aí na, na, nossa, na nossa sala dos anos 80. Mas nós estamos numa antiga escola primária e, portanto, temos um quadro na parede, temos umas carteiras. Aquele quadro tem um esquema com todos os computadores da marca Sinclair, Timex e Investronica. Uh, que são é as marcas principais. E nestas carteiras temos computadores que as pessoas podem usar para reproduzir basicamente a experiência de uh, usar um spectrum. É, estes são diferentes. Este é baseado no Raspberry Pi. Este é baseado numa coisa espanhola que é o, é o ZX1. Esse é o micro ZX1. Mas estes, por exemplo, do ponto de vista estético, já aparecem espectros. Mas não, não são no sentido em que são coisas atuais. E que permitem, por exemplo, correr os programas a partir de cartões de memória. Curiosamente, é uma pessoa de Setúbal, o Miguel Guerreiro, que nós já entrevistámos uh, em Abril e que uh, as pessoas podem ver essas entrevistas todas no do evento dos 40 anos que o Museu fez no nosso YouTube. E, e foi ele que programou o sistema que permite aceder aos cartões de memória. Portanto, é graças a um português que toda a gente uh, faz o isso. É. Pronto, depois temos aqui, olha, muitos destes equipamentos. Estávamos a falar há bocado das consolas e tudo isso. Isto é tudo tecnologia muito posterior ao espectro, mas que permite produzir jogos de espectro. Esta parte vai crescer agora, nós vamos brevemente ter uma segunda, segunda vitrine aqui, porque isto na realidade é uma parte muito que cresce muito se continuar a haver muita coisa. Temos a nossa biblioteca. As pessoas podem requisitar a chave e consultar aqui no local o que entenderem. Tudo o que é livros portugueses, ingleses, espanhóis, revistas, Uh, tudo o que dão ao museu, vamos trazendo para aqui. Uh, temos alguma coisa de software, principalmente da Timex, software original da Timex e da, e da Sinclair, que estão ali em, em cima. Uh, vamos agora também aumentar estas partes, porque já temos mais coisas para colocar em exposição. Depois, temos aqui uma parte metida que é... Uh, Aí foi da visita do, do criador do Sabaton, ele esteve cá em Sim, Abril, tudo. o Clive Tauser. Teve cá connosco, é era uma simpatia incrível e deixou-nos ir um monte de pósters para a gente vender e ajudar o museu. O Helen nessa a pirateria é proliferava. Pois, porque não é. Na Orivesaria, especialmente, foi uma coisa meio que levou à impulsão do. Por que o Helen Porque, como a Timex está envolvida nisto e a Timex vendia lojas, obviamente, o primeiro sítio onde eles começaram a tentar também. Já havia gente a vender Spectrum antes, até para havia muitas, mas nas Jodibus já era mais ou menos natural porque quem vendia relógios podia tentar vender os computadores. Sim. Agora, o que tornou o Spectrum também um grande sucesso em Portugal foi a questão da pirataria, porque não havia leis anti-pirataria antes dos anos 90. Ou melhor, havia, mas não eram uh, em force, não, não eram cumpridas. E então, nós íamos à loja, até pagávamos 200 cudos por uma casseta, pensar que estávamos a comprar uma casseta original mas na prática isto era tudo pirataria e então as pessoas que nos vêm visitar encontram aqui as cassetes que elas compravam tipo uma pessoa do Porto ia ao centro comercial de Alas, uma pessoa da zona à esquerda da Amadora ia à Banolo, uma pessoa da Figueira da Foz ia à Impala Software portanto depois há este efeito que as pessoas vêm e reconhecem. Eu peço desculpa pelo barulho, estão a haver obras no edifício, mas, mas vamos tentar continuar. Uma coisa continuar. Que, está, que falta aqui, se deve acima até, uma coisa também, uma das coisas que, que eu tinha na altura, difícil de fazer, era a Porque quem tinha dois decks, era quase era complicadíssimo, só tem dois decks, era um luxo, Isso. só tem dois decks para de fazer. E depois outra coisa, era é o software próprio para fazer isso. O Como pirata, o Omnicopy, o Omnicopy Omnicop é português, apesar do nome é português. Omnicopy é Omnicop é Omnicop é Omnicop é Omnicop 2, da Omnisoft, é de um Jorge qualquer coisa, eu acho que ele é Jorge, ele já deu uma entrevista sobre isso. Ele diz que vendeu duas ou três uh, cópias. Porque depois usavam o software para se copiar assim próprio, não nenhum. Mas <risos> o OmniCopy é português. Eu usava OmniCopy, usava o Pirata. Só que o OmniCopy não tinha mora suficiente, tinha que ser sim. por partes. É. Era por blocos. Aqui é. eu procurava um bloco, aqui por outro bloco. Sabes que há uma coisa que nós vamos ter em exposição, porque já comprámos. Nós comprámos um duplicador profissional de cassetes da Sony, ah, com 4 decks. Não é com 2, é com 4. É, é Só que eu estou é. a tentar ver se ele dá para reparar. Porque havia muitas lojas que tinham esses equipamentos atrás do balcão. Ah, para fazer a cópia. E aí viu o pessoal que de vez em quando vava o jogo, até que duplicava e depois chegava lá, olha, o jogo não funciona. Não funciona e trocava. Trocava não, e trocava não, e pronto, não, e estava aí é, que é, o... espalhava, é, é, não né? é, é? Dá para sempre fazer uma ou duas vezes que é para não é, em muito. É isso mesmo, isso Sim, mesmo. Mas, uh... é isso mesmo. Olha, aqui temos mais uma bancada. Esta bancada é uma bancada de rojoaria aqui da zona, porque isto é uma zona de rojoaria aqui em Catania. Tem um Spectrum desmontado com a indicação dos vários componentes, mas está aqui também por outro motivo. Temos aqui um ferro de soldar, temos um multímetro, temos uma televisão. Nós podemos testar um Spectrum aqui quando alguém nos pede ajuda. E está aqui por outro motivo, porque a Sinclair também fez muitos equipamentos, do que se chama multímetros, geradores de função, osciloscópios giloscópios, e usavam até nestas versões as caixas das calculadoras, oh, não, não, ou é aqui đoilé, nesta vitrine. Tens aqui que... vários equipamentos em que, com a marca Sinclair ou com a marca Tandar, que foi a marca que continuou e que ainda hoje existe com a marca Turbi e Tandar. Isto ainda hoje existe, mas estes são dos anos 80. Como estavas a dizer, ainda há muito sal a jogar estes jogos que isto... ah. é Pronto, os jogos são feitos de uma maneira, apesar... as preocupava um pouco com a construção dos jogos, porque tinham pouca capacidade, tinham de tentar optimizar ao máximo. E os jogos são muito difíceis. É muito e este hoje em dia já não, já não é bem assim, que é. já mandou já gigas e gigas, Só que nem precisavam disso. É isso mesmo. Jogos é. até muito mais simples do que, do que eram antigamente. Só que isso. certas lógicas e certas coisas não já não fazem agora, parece é, que não, é isso, era muito mais pensado, é, as coisas eram muito mais. É isso que eu acho que ainda hoje motiva os programadores para continuar a fazer jogos para o Spectrum, que é a dificuldade de conseguir encaixar tanta coisa em tão pouco espaço. Pois, é, é isso é que eu é mesmo Olha, a última parte da nossa exposição, por agora, é esta. Eu se calhar convidava-te a passar ali para a frente. Sim, e então, uh, o que é que nós temos aqui? Temos uma área dedicada à mobilidade elétrica, o um objeto mais icónico e que é um símbolo do da, de quão genial podia ser o Caio 5R, mas foi um fiasco comercial. Foi o um 5R C5. O C5 é um triciclo elétrico feito com a Lotus, a Lotus é que fez o chassi. A pessoa mais conhecida que andava com uma coisa destas era lá Ethan Senna nas boxes da Fórmula 1. Como podes ver na foto, isto tem é uma posição de condução que é a coisa mais estranha que pode haver, porque vais com as mãos debaixo do joelho. Pá, isto é assustador andar com isto na rua porque a roda de um camião está acima da, da tua cabeça, portanto é assustador. Pá, isto foi um fiasco inicial, mas é um objeto extremamente icónico, que hoje em dia estaria muito na moda, mas em 1985 estava muito à frente do seu tempo. Eu não, eu acho que obviamente havia aqui muita coisa que não fazia sentido, tipo chove muitas vezes na terra, portanto eles fizeram uma coisa que é descapitável, depois andavam a fazer coberturas para que ele não entre água, fizeram casacos que se ligam às coberturas para que não entre água, mas isto é muito complicado, portanto foi um fiasco comercial. Foi uma das razões do, do Clive 5R de -te vender a empresa à Amstrad, a empresa dos computadores, mas fizeram muitas outras coisas na área dos motores elétricos. motores para então, bicicletas, uh, o Zeta 1, um, 2 e 3, vários motores. Motores, uh, isto era é, é feito para Bombardia, vendido com esta marca para SIDU, uh, para fazer uh, mergulho, uh, uh, mergulho. motores para cada vez de rodas também, está aí uma foto de como é que ele é usado. Um, em que basicamente isto é um apoio para a cadeira de rodas se movimentar. Aqui isto é uma lona que foi usada num programa da BBC, que foi doada pelo sobrinho do Colégio Ciclébio que está aqui a passar na televisão. E ele ainda fez uma bicicleta elétrica que nós temos ainda não exposta, que já foi reparada. E fez uma bicicleta dobrável no início dos anos 2000. Pá, o conceito é muito giro, até para andar de metro outro, mas é pesada, porque é alumínio. As rodas são muito pequenas ainda este já é o um segundo modelo com uma roda maior, que significa que é muito pouco estável e, portanto, e tu pedalas e anda pouco. Mas, em 2015, fizeram uma versão, crowdfunding, o engenheiro que fez isto com ele, fez uma versão com um motor elétrico. E, portanto, nós temos aqui também disposto, isto já não existe, hum, e pronto. O que é que temos mais? Temos aqui o nosso livro de visitas. Se quiserem deixar uma mensagem, convido o vosso canal a deixar. Uh, além disso temos aqui merchandising que é para as pessoas perceberem que isto são coisas que ainda hoje se compram no eBay e companhia e temos aí mais para esse lado merchandising aí sim do museu para quem quiser adquirir uh, poder fazer. Temos mas aqui o um... que pode fazer aqui online, não é? Uh, online também é possível, mas online. mais fácil é aqui, mas pode ser feito online nós enviamos. Sim, e a partir de 20 euros os portos são gratuitos. Sim. Depois temos aqui uma revista que é feita pelos nossos amigos do Planeta Sinclair, que é um blog português é, muito, muito pujante internacionalmente, é dos blogs mais conceituados. E isto é uma mini, é um fanzine, até uma mini revista, feita à antiga, sem assentos, impressa em casa, em papel reciclado, e portanto é uma coisa que oferecemos a quem nos vem visitar, e já vai no número 5, já estamos a, a preparar o 6, Uh, e pronto, e portanto são coisas que as pessoas podem Sim, usar. Mas é necessário ali na vossa exposição, vocês têm ou um, não um impressoras para, para a Timex, não tem aquelas pequenininhas assim? Sim, temos, tínhamos é assim. ali junto ao Spectrum, a da Cinclé e temos as da Timex. Okay, Timex. Tempo, tem, tem, tem, tem. okay. Pronto. Okay. É, neste e assinava o tipo, primeiro já uma impressorzinha, qualquer coisa, se isso, o output é que já não está avançada, é que já era coisa aplicada. E já a, primeira, já era a, coisa. a primeira da Cinclé usava um papel de alumínio que a, a queimar fazia um cheiro, Estranho, a outra da Timex, que é uma originalmente é uma empresa chamada A Alpha uh, Alphacom ou a Timex 2040 usa papel térmico tipo fax, sim, um papel estranho. Tá okay. É isso mesmo. Muito obrigado Muito pela vossa visita. Muito obrigado, e... estamos abertos de terça a é... sábado, é, é, é... aparecer. Está, ok, no é? Cant... está tudo no nosso de site. Cantanhedo, Cantanhed. No distribuido do Ibra, sim. Está tudo no nosso site, o de Lisboa. Estás a duas horitas de Lisboa, a Autostrada, mais do Porto? 200 Ou? e poucos segundos, estás a uma hora e poucos segundos de Porto. Duas, duas de Lisboa e uma do Porto. Sim, genericamente falando, sim. Temos a 14, a 17 e a 1 um aqui no Conselho No caso da vinda a Autostrada do Porto e isto é registro de ti. É, sempre em frente praticamente. É. Tem muito não, bons acessos, tem é. praia, tem leitão, tem muita coisa boa, para é, tá é. quem gostar. Está, tá. então, obrigado mais uma Tô vez. Obrigado. Então, Até já, obrigado por assistir